Quando o ego do homem fala, sua inteligência se cala. E do silêncio da sua inteligência é que surgem os mais estúpidos discursos. Quem ganha e quem perde nesse jogo de ego entre Estados Unidos e China? É óbvio que o maior perdedor é o povo. Os Estados Unidos acusa a China de espionagem. Só que os Estados Unidos já espionou, segundo declarações de Edward Snowden, e talvez ainda espione os outros países? Eu não sei e aposto que nem você sabe se é ou não espionado e quem te espiona. O fato é que, em Cuba, os Estados Unidos promoveu o embargo econômico. E agora, na China, quer promover o embargo digital, proibindo suas empresas de fazer negócios com chineses. Donald Trump quer proteger a supremacia econômica dos Estados Unidos, mesmo sabendo que na terra do Tio Sam residem milhares de chineses que se orientados pelo governo chinês, podem muito bem espionar diretamente do quintal do inimigo. Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook e outras empresas perderiam milhares de usuários, porque a China tem suas próprias redes sociais e agora terá o seu próprio sistema mobile, que poderá até ser melhor do que o que já existe nos Estados Unidos. E se assim for, será vendido no mundo todo concorrendo com as empresas norte-americanas. Então, qual vantagem os Estados Unidos leva com o embargo digital? Responda se você souber, mas duvido que você saiba. Só mais uma pergunta. O Brasil, que não investe quase nada em ciência da computação, vai servir a qual desses dois senhores? Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.